O apóstolo Paulo declara a Timóteo, seu discípulo, que a Palavra de Deus não está presa. Interessante que ele escreve a partir de uma prisão. Ele, Paulo, estava preso e confinado a um lugar, a um tempo, a um espaço. Mas a Palavra de Deus, não. Ela transcende o tempo e o espaço e alcançou-nos o que foi comunicada utilizando-se da inteligência e da estratégia do ensino à distância. Eu tenho acreditado nisso desde o início. O nosso ministério tem sido chamado Orvalho.com porque decidimos transcender o tempo e o espaço, utilizando esse mundo virtual e digital para comunicar a palavra de Deus. Começamos disponibilizando estudos na forma de artigos, acrescentamos as mensagens em áudio, à medida que o streaming de internet melhorava, acrescentamos as mensagens em vídeos e nos últimos três anos, disponibilizamos uma escola. Eu não sei se você já conhece, eu quero convidá-lo né, a justamente conhecer para que eles querem se aprofundar na palavra de Deus. Nós temos muitos cursos de capacitação para a vida cristã, capacitação doutrinária, capacitação ministerial e eu acredito que eles podem te enriquecer e revolucionar, transformar a sua vida, te preparando para viver num nível diferenciado. Você pode entrar e de dezenas de cursos, de repente, escolher apenas alguns que te interessem mais. Você pode né, fazer tudo que está ali à disposição, você pode ser um assinante na plataforma e usar com regularidade, porque nós estamos sempre sempre atualizando o conteúdo. Eu tenho certeza que será algo especial. Acesse escola.orvalho.com e desfrute desses recursos.